Estratégia de sobrevivência psicológica do N-tipo 9. Lá na infância, por algum motivo, né, o 9 se sentiu, é, tipo assim, desprezado, não aceito, ele se sentiu um bicho do cocô do cavalo do bandido. Então, por, por esse sentimento, né, ele... Adotou a seguinte estratégia, primeiro de não ter conflitos, então ele não briga com ninguém, ele aceita tudo, se alguém ah, é assim, ele é assado, uh -huh. ele também ele não consegue dizer não, como é que não consigo tem muita dificuldade em dizer não, aí, aí a pessoa pede alguma coisa, ele vai fazer, lembrando que aquilo que ele faz, é, se você mandar faça, ele não vai fazer, esquece, tem que pedir, pediu com jeitinho, ele vai fazer melhor do que você pediu. O que mais? Ele também percebe se você está mentindo ou não está mentindo. Né? Ele sabe se você está mentindo. E ele consegue mentir e você não vai saber se ele mentiu ou não. Então ele se torna, na verdade, uma pessoa que não marca presença, porque ele nunca se impõe. Numa reunião de pessoas ele evita de falar, porque ele tem um medo de falar, ele não quer magoar alguém o outro, ele quer, ele quer paz. E amor. Então ele tem como vício, né? Um dos vícios também é a indolência. Indolência é não perceber aquilo que deve ser feito. Às vezes tem uma caneta lá no chão, ele não percebe que aquilo deve ser mudado, que aquilo deve ser trabalhado. Né? Então essa, lembre-se que essa estratégia é uma coisa que vem da infância e as pessoas não percebem. Então a gente passa a viver a vida inteira assim. Às vezes morre assim. Não viveu, né? Porque ficou ali. Então, por exemplo, o nome, aceita tudo: se eu assento aqui, faça isso, faço. ou sente ali, ele vai e sente e faz. Não, não, né? Ninguém vai conseguir brigar com ele, mas ele consegue brigar com quem ele quiser. Beleza? E a, essa estratégia dele tem como função para que ele possa se sentir importante, né? amado e realizador. Essa é a ideia dele. Então, é a estratégia que ela adotou lá na infância para sobreviver numa boa. Só que essa estratégia não funciona mais, nem para ele, nem para nenhum dos outros números. Funciona lá, naquela época, para que ele possa viver né, psicologicamente. E agora aqui não mais, tem que mudar isso. Beleza? Pessoal, é, qualquer dúvida, né, briga, pergunta, é, conversa com a gente, aí. tem o YouTube, tem o WhatsApp, tem todas as ferramentas para você entrar em contato conosco. Um grande abraço. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Um abraço.